Minha amiga, já fiz aqui o remate invisível, portanto cortamos o, o cordão. Aqui esta ponta era onde estava a laçada. Tiramos esta ponta que, é, que era a da laçada. Passamos aqui por dentro destes com uma agulha mais fininha. Por baixo destes dois. E depois por baixo deste e deste. E ainda vai entrar neste. Reparem, vamos puxar aqui. Agora vamos puxar aqui e temos o remate invisível. O remate invisível faz uma, um outro V aqui em cima. Agora, para ficar perfeito, passamos por baixo destes dois. Vamos puxar Isto está bom. Agora é só preciso aqui ajeitar e temos aqui uma peça muito interessante, um começo perfeito. Agora vamos trabalhar aqui com outra cor. Este é igual aos outros, um bocadinho mais pequenino, mas pronto. É o que é possível, não é possível melhor. Isto é